Nasceu um sistema que se expande infinitamente, feito de tempo, espaço e matéria. Agora vá mais longe do que jamais imaginou, além dos limites de nossa existência, em um lugar chamado o universo. Experts say this long count calendar from the ancient civilization runs out on December the 21st, 2012. According to interpreters, that means our days here on earth Este é o planeta Terra, o terceiro planeta mais perto do Sol. Segundo a NASA, o único planeta com vida. Mais de 7 bilhões de pessoas habitam a Terra. Um planeta com milhões de anos, uma civilização que nunca tinha acabado. O que mais tínhamos eram teorias sobre quando o mundo vai acabar. Quando deixaremos de existir? Por diversos anos, diversas teorias nos cercaram. A Nasa sempre ficou de olho nas órbitas do espaço a fim de prevenir qualquer catástrofe. Mas e se eu te disser que o dia em que o mundo acabar, ninguém...